Uns meses atrás eu resolvi que ia tirar ao menos 15 minutos todos os dias para aprender a tocar algum instrumento. Como eu não estava afim de gastar tanta grana assim e eu não queria algo que necessitasse muito do meu comprometimento como um violão, eu acabei decidindo comprar um ukulele, já que ele é menor, mais barato e mais fácil de aprender sozinho. Esse vídeo aqui é sobre o meu Ukulele Concert da Winner. A Winner é uma submarca da ISO Instrumentos Musicais e eu comprei o meu pelo Mercado Livre. O modelo dele é um Winner Concert 23. A escala dele tem 25 cm, o que faz um instrumento ser bem mais confortável de tocar do que um soprano que é o menor tamanho de ukulele. A madeira da caixa toda é sapele e do braço é blackwood. O acabamento do verniz é fosco, o que deixa o instrumento bem rústico e também não fica marcando digitais tão fácil. Só que o acabamento das bordas da caixa é um pouco grosseiro, e por causa disso a minha roupa enroscou várias vezes nesse defeito. O que é uma parada bem chata e isso só melhorou depois que eu dei uma lixada nas bordas. Eu não sei dizer se esse problema foi só com a minha unidade mesmo ou se todos os winners são assim. Mas de qualquer forma isso aconteceu e eu acho importante constar aqui. A espessura da madeira da caixa do ukulele é bem fina, o que dá um ar de fragilidade para o instrumento. Mas também faz ele ficar bem leve e isso é uma coisa boa para transportar ele na mochila por exemplo. As tarraxas dele são fechadas, o que dá um acabamento melhor e um ar mais profissional para o instrumento. E realmente tirando os problemas da caixa, eu não tenho mais nada a reclamar sobre esse ukulele. Depois de já ter tocado ele por algumas semanas, eu acabei trocando as cordas. Não porque as originais eram ruins, muito pelo contrário, elas tinham um som muito bom e eram bem confortáveis. Mas eu queria uma afinação Low D, que pra quem não sabe, basicamente é um som mais grave na corda de cima. Como a única corda que muda o som nessa configuração é a G, eu só troquei ela mesmo e deixei as outras originais. Eu particularmente prefiro muito mais o som de uma corda low D, porque na minha opinião o som é mais equilibrado e profundo, mas eu vou deixar você mesmo tirar sua conclusão sobre isso. Eu ainda tenho muito o que aprender, mas tá sendo um caminho bem prazeroso dedicar meu tempo para aprender a tocar um instrumento. Esse ukulele pode não ser o melhor do mundo, ou com o melhor acabamento possível, mas se você, assim como eu, só quer aprender a tocar alguma coisa despretensiosamente, definitivamente esse ukulele é uma ótima opção. Se você tá pensando em comprar um para aprender, eu já adianto que no começo seus dedos vão doer pra caramba, mas quando você aprender a tocar a sua primeira música, vai perceber que tudo isso valeu muito a pena. Meu nome é André, e a gente se vê nos próximos vídeos aqui desse canal.